Muita gente pergunta sobre grandes reportagens que eu produzi ao longo da minha atuação como jornalista. Eu já falei sobre muitas delas, eu comecei na Rádio São José dos Altos. A Rádio São José dos Altos ela foi fundada em 1987, no dia 21 de setembro, pela jornalista Elvira Raulino. A jornalista Elvira Raulino uma das maiores entusiastas, da comunicação piauiense, da comunicação brasileira, tinha inclusive uma presença nacional, a Elvira, ela foi jurada do Chacrinha durante o auge do programa do Chacrinha, é. o cassino do Chacrinha, na Rede Globo é. de Televisão. E aqui no Piauí ela fez história, a partir dos anos 60, na crônica social e posteriormente, a crônica social a gente sabe, né, batizado, casamento, aniversário daquelas pessoas mais... É, influentes dentro da sociedade teresinense e piauiense. Mas depois ela passou a fazer jornalismo mesmo, propriamente dito. Tanto é que sua coluna e seu programa de rádio e televisão era jornalismo por inteiro. Ela falava sobre tudo, sobre todos e muitos assuntos impactantes da nossa política. E a Elvira decidiu ter a sua própria rádio em 1987. Eu comecei a trabalhar em dezembro, lembro demais, 27 de dezembro de 1987. Meu primeiro programa foi Você Faz o Show. Era um programa de músicas e de recados, a pessoa, eu botava três músicas, né? trechos de três músicas, a pessoa escolhia uma, uma delas, né? eram três telefonemas, se as músicas se empatassem, haveria o desempate, mas quase nunca empatava, eu colocava três músicas, dentre as músicas de muito sucesso na época, era um programa de grande audiência aqui em alto era apresentado domingo de 4 às 6 da tarde, muito bom. E tinha uma interrupção para o programa Show da Dedé, que era apresentado logo depois. A partir de seis horas. Mas o, o jornalismo, ele, ele assumiu o jornalismo da rádio em abril de 1988. No dia 15 de abril de 1988. E naquela data, minha gente, eu fiz um programa, que é o Jornal da São José, eu fiz um programa praticamente todo sobre um crime bárbaro que aconteceu aqui em Altos naquele período. Que foi o assassinato de um cidadão, Júlio Romão da Silva, conhecido como Júlio Barraca. E ele foi morto por um cidadão, outro... Até então era um cara que só tinha problemas com alcoolismo, era o Mariano Guedes da de Souza, é, o acusado pelo crime, né? Os dois estavam tomando bebida alcoólica num bar, o Júlio tinha acabado de receber sua aposentadoria, resolveu se encontrar com alguns amigos nesse bar no bairro São Luís e começaram a beber, a beber, a beber, a beber muito. E exatamente em função dessa bebedeira descontrolada, foi que aconteceu o crime, porque a gente sabe, já dizia o doutor Haroldo de Oliveira Ren, ainda como juiz eleitoral que foi aqui em Alto em 1992, eu assisti uma palestra dele e gravei para sempre essas palavras que ele disse naquela palestra. Quando a pessoa está embriagada, ela perde completamente os freios inibitórios, foi o que aconteceu com o Mariano Guedes naquele momento. Completamente embriagado, ele perdeu os seus freios inibitórios e infelizmente aconteceu a tragédia, que se deu da seguinte maneira. O Júlio Barraca bebeu bastante e depois, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, ele se deslocou para a sua residência, que ficava mesmo no próprio bairro São Luís, já na extrema, podemos dizer assim, com o bairro Santa Inês, que naquele tempo ainda não, uh, ainda não existia com as características que tem hoje. Era o bairro São Luís, o bairro Maravilha e depois surgiram o bairro Santo Antônio e bairro Santa Inês a partir desses dois bairros. Então o que é que, o que, é que acontece? O Júlio Barraca vai para casa e o o Mariano Guedes toca a segui-lo. E numa determinada altura, naquele tempo, o bairro São Luís era praticamente uma extensão da zona rural. Né? Quer dizer, era como se fosse uma área intermediária entre a zona rural do município de Altos e a zona urbana. E foi exatamente num daqueles trechos onde havia poucas residências, muitas quintas, que ele atalhou o velho e exigiu que ele repassasse o restante do dinheiro da aposentadoria. O Júlio Barraca disse para ele, olha, eu não posso eu é, não posso absolutamente lhe passar esse dinheiro, porque esse é o dinheiro de eu pagar minhas contas, de eu comprar meus remédios. E aí ele sacou de uma peixeira que tinha consigo e disse, se você não passar esse dinheiro agora, eu vou lhe esfaquear até a morte. Aí o Júlio Barraca tentou correr, no que tentou correr, ele deu vários golpes no, no idoso, era um homem de quase 80 anos de idade, não tinha nenhuma resistência e foi morto ali dessa maneira cruel. O, o Mariano Guedes pegou o dinheiro e, e voltou para o bar se lavou, né? passou em algum lugar, se lavou e voltou para o bar. Mas ainda havia algum resquício de sangue, o dono do bar percebendo isso chamou a polícia e logo também surgiu a história de que havia naquele determinado local do bairro um, um, um conflito em que alguém pedia socorro desesperadamente e foram lá e encontraram um o corpo do Júlio Barraca. A última pessoa que esteve com ele foi o Mariano Guedes, portanto ele foi imediatamente acusado. No inquérito policial, ele contou tudo, ele confessou a realidade sobre o crime, ele disse realmente como é que tinha sido praticado o assassinato e contou tudo. Né? Eu o entrevistei no mesmo dia, eu fui lá no bairro São Luís, fui com o Josino, que era o fotógrafo oficial da cidade para todos os acontecimentos. Hoje não existem mais fotógrafos oficiais porque todo mundo é fotógrafo, quase todo mundo hoje é jornalista, bem da verdade, né? dentro das redes sociais, mas enfim. Eu fui, o Josino era o fotógrafo, eu tirava as fotos, geralmente para mandar para o jornal, ou então o Josino fazia as fotos a serviço da própria polícia para a questão de perícia, e eu utilizava muitos dos serviços dele para o meu trabalho como jornalista. Então eu fui lá, o Josino tirou as fotos do Júlio Barraca, nas condições em que se encontrava, voltei para a rádio, fiz um relato e coloquei no noticiário, das duas horas da tarde. O Jornal da São José ele ia exatamente de meio-dia até uma, uma e trinta. Então foi, eu voltava ao ar novamente às duas horas para apresentar a São José Estava Liga, está ligada no mundo, que era um, um, um noticiário rápido, flash, né duas, três, quatro, cinco e seis. Pela manhã, oito, nove, dez, onze, pequenas notícias, dois minutos, três minutos. Noticiei a morte e depois fui à delegacia de polícia entrevistaram o Júlio Barraca, e essa entrevista inclusive foi utilizada no inquérito policial para, e, e pelo Ministério Público para fundamentar a acusação contra ele pelo assassinato do Júlio Barraca. Ele confessou friamente, eu relatei isso num livro inédito que chama-se Os Crimes que Abalaram o Piauí, na minha opinião, eu não publiquei esse livro, é um livro muito forte, eu acho que posteriormente a gente publica, mas é, ele confessou tudo, contou com uma tranquilidade imensa, é, parece até que não, não, não tinha acontecido nada. Foi a mesma frieza de detalhes, a mesma riqueza de detalhes com aquela frieza impactante. Eu confesso que o que mais me chocou nessa entrevista foi exatamente a frieza do Mariano Guedes ao falar sobre a morte do Júlio Barraca. Então esse é mais um episódio aqui sobre as reportagens que marcaram a minha atuação como jornalista nesses mais de 30 anos de profissão. Tony Rodrigues, Além da Notícia.